Olá, para receber um produto no OpenRP, você deve usar um pedido de compra e ter certeza de que esse pedido foi confirmado. Bom, com isso, você clica em receber produtos, confere se está tudo certo, a quantidade e o produto, e clica em recebimento. Caso esteja Errado, você ainda pode editar mais uma vez. Feito isso, clique em receber. E pronto. Bom, é isso e obrigado.